Viva amigas, finalmente descobri como juntar uma correntinha. Juntar Junção perfeita, reparem. Está aqui, este é o esquema. Pelo esquema qualquer pessoa que consegue perceber, este movimento é o movimento que tem que se fazer para juntar e depois aqui queima-se. Muito interessante, eu vou fazer isto depois para se ver, mas reparem a beleza. Isto é uma mina para ganhar dinheiro, amigas. Agora, onde é que está a junção? Está aqui. Estão ver, não é? Ali, um queimadinho que nem se percebe. Nem se consegue ver quase. Isto para fazer pulseiras é vender, vender, vender, vender. Um top. Não entra na minha mão, mas se entrasse, vou ver. Pulseiras, anéis, colares, tudo o que se quer, Isto é ganhar dinheiro, amigas. Aproveitem que isto está tudo em Creative Commons. Eu tenho muito muito muita alegria em dar isto para todos.